Twitter, porra Meu Deus, o cara quer que tudo que eu construí até agora tá Já fui banido de outro lugar Tô aqui streamando Porra, por pena, o cara quer que eu bote o, o, o fim da miséria Em risco porque ele quer Não adianta, não confie em nenhum ser humano Seres humanos são desprezíveis Pode estar pé no filme? Desumilde, então, eu sou desumilde Foda-se, vai tomar no teu olho do teu cu tua, tua tua mãe, teu pai, teu irmão Vai todo mundo pra cá, caralho Pronto, pode dar play, Greninja. Um, Vou três. É. Um. tava de brincadeira. Ele tava de brincadeira. Tava brincando. Ó, vai. Um.